Chegou então o grande esperado dia, o dia em que eu estou com os iPhones novos, o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus. E nesse vídeo eu vou falar sobre esses dois aparelhos, as grandes novidades, como também eu vou falar sobre as diferenças do iPhone 8 e do iPhone 8 Plus para os modelos anteriores, por exemplo, o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus como também algumas curiosidades e dúvidas que as pessoas ficam quando surgem esses novos modelos, como vale a pena comprar, o que é que tem de novidade, se eu viajar para fora, como é que eu compro, se eu não compro, como é Marília, o que é que acontece? Fique comigo, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que os normais, mas eu te garanto que vai ser ótimo para tirar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 um iPhone 8 ou então um iPhone 8 Plus na sua mão, o que é que você percebe no primeiro momento? A traseira desses aparelhos agora ela está de vidro, lembra do iPhone 4 e do iPhone 4S? Pronto, a traseira de vidro voltou e isso faz com que esses aparelhos eles sejam compatíveis com o carregamento por indução, já já eu vou falar dele. Voltando para a aparência você percebe também que agora aqui na traseira somente tem o nome iPhone, não tem mais aquelas outras letras com o modelo, nada do tipo. Agora é somente iPhone, isso faz com que o design fique muito mais limpo, muito mais clean. E também o que você percebe assim que você segura esses aparelhos em relação aos modelos anteriores é que ele está mais pesado, isso por causa do vidro, mas a grande vantagem disso é porque por causa dessa traseira de vidro a pegada do aparelho sem capinha está muito boa, você não fica com aquela sensação que você tinha com o iPhone 7 ou então o iPhone 6, o iPhone 6s, aquela, aquela sensação que o aparelho vai escorregar a qualquer momento, você não tem mais essa sensação esse corpo de vidro e isso é uma grande vantagem, mas existe a desvantagem e qual é essa desvantagem? É que em uma possível queda esse aparelho pode trincar não somente a sua tela, mas também o vidro traseiro, isso faz com que eles fiquem mais sensíveis à queda, porém no passar do seu dia de riscos a traseira de vidro ela é mais resistente do que a de alumínio isso pode ser uma vantagem, desvantagem, depende do seu ponto de vista e falando em não usar o aparelho com capinha, é o meu caso, não sei se é o seu eu aconselho que você utilize sim as capinhas e aí surge aquela dúvida né Marília, as capinhas do iPhone 7 Plus ou então do iPhone 7 elas vão funcionar nesses novos modelos Sim, elas vão encaixar perfeitamente nos seus novos modelos e se você tem uma infinidade de capinhas, não tem problema e você vai ter essa economia, não vai precisar comprar capinhas novas. E para finalizar essa parte de aparência, não sei se você percebeu, mas eu estou com um novo iPhone 8, com um novo tom de dourado. No iPhone 7, por exemplo, você tinha aquele dourado, tinha o ouro rosé, tinha o cinza espacial e o prateado. Agora nesses novos modelos de iPhone você somente tem o, esse novo tom de dourado que eu particularmente gostei e foi o que eu escolhi para mim, você tem o no iPhone também 8, você tem o prata que lembra um branco, não parece nem tanto assim, o prata e existe o cinza espacial e claro que eu não posso esquecer e eu fiquei triste por causa disso, é que no iPhone 7 a gente tinha esse lindo vermelho, aqui é o meu antigo aparelho e eu fiquei triste porque no nosso novo iPhone 8 e no iPhone 8 Plus você não tem mais esse lindo tom de vermelho. É isso aí, vida séria! Chega de falar de aparências e agora vamos ao que realmente interessa, Marília, o que é que tem de novidade por dentro, o que é que tem de diferente no iPhone 8 e no iPhone 8 Plus para os modelos anteriores, principalmente eu vou fazer uma comparação com o iPhone 7. A primeira grande diferença é porque nesses novos modelos a tela você tem a possibilidade do True Tone e o que é que isso significa? A tela a depender do ambiente que você está, das luzes, ela vai se adequar os tons de branco, isso faz com que ele fique mais próximo da realidade. Para algumas pessoas isso faz uma grande diferença, principalmente quando você está lendo um livro ou então uma revista, mas para a grande maioria das pessoas pode ser que não, depende do seu ponto de vista e quando você testar no seu dia a dia. Uma outra novidade e essa pode fazer a diferença para várias pessoas é a parte da câmera. O sensor que está presente tanto na câmera do iPhone 8 como também na câmera do iPhone 8 Plus, ele é ligeiramente maior do que o sensor do iPhone 7 e isso significa que em ambientes com pouca iluminação as suas fotos e os seus vídeos eles vão ficar melhores. E falando de câmera, essa observação que eu vou falar agora sobre a câmera do iPhone 8 Plus pode fazer uma grande diferença. Quem gosta de fazer muitas fotos e vídeos, a câmera do iPhone 8 Plus como já existia no iPhone 7 Plus, ela veio ainda melhor naquela parte do modo retrato, você tem novos efeitos e assim faz com que você tenha um efeito de profundidade, de iluminação diferente, isso pode fazer muita diferença. E um outro detalhe da câmera do iPhone 8 Plus é que o zoom está ainda melhor do que a gente conhece no iPhone 7 Plus. Então, se você gosta de fazer fotografias, pense seriamente no iPhone 8 Plus por causa da câmera. Lembra que eu falei nesse início do vídeo que o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus eles seriam compatíveis com o carregamento por indução E o que é que isso significa? Existem bases, não precisa ser uma base especial da Apple, que você simplesmente vai chegar, vai colocar o seu iPhone em cima dela e ele vai começar a carregar. Você não vai precisar colocar cabos, conectar cabos para carregar o seu iPhone. E falando ainda de carregamento, nesses novos modelos você vai conseguir ter a carga rápida. Porém, com o carregador que vem nas caixas desses modelos, você não consegue ter essa carga rápida. Será necessário você comprar um carregador especial que também é vendido nas lojas da Apple. E agora falando de som, quem é que não gostaria de ter no iPhone umas caixinhas mais potentes para naqueles momentos que você estiver assistindo aos seus vídeos, você poder escutar com melhor qualidade? Hum? Então, se eu te falar que nesses novos modelos você tem as caixinhas melhores. Durante a apresentação a Apple falou 20% melhor e eu fiquei curiosa, será que esses 20% realmente vão fazer uma grande diferença? E eu posso te dizer que faz e você percebe, o som está perfeito. E como acontece em todos os lançamentos, o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus, todos os novos modelos, eles são mais rápidos do que os modelos anteriores. A Apple, inclusive, citou que é 70% mais rápido do que o iPhone 7. Mas Marília, a gente percebe essa velocidade, essa diferença de velocidade no dia a dia, no abrir de aplicativos, de você utilizar para fazer uma foto, para você fazer, a navegar na internet, enviar e-mails, você não consegue perceber essa grande diferença de velocidade. Onde você percebe isso é quando você utiliza aplicativos como um, um, de uma edição de vídeo na hora de processar aquele vídeo, aí sim você vai perceber que o iPhone 8 ele é muito mais rápido do que o iPhone 7, por exemplo. E depois de todas essas novidades, se você achou que elas são relevantes para você e está desejando um iPhone 8 e um iPhone 8 Plus, vem aquela dúvida que eu sei que você já está preparando aí para mim do outro lado. Marília. Eu vou viajar para o exterior. Qual é o modelo que eu devo comprar para que eu não tenha problema no Brasil com o termo de garantia, se vai funcionar com a minha operadora ou não? A sua única preocupação é em perguntar, pedir pelo modelo Unlocked ou então Sim Free. E Marília, mas espera aí, existia uma ideia de que eu tinha que saber qual era o modelo que foi homologado pela Anatel. Sim, isso existia para alguns modelos anteriores de iPhone, mas hoje não existe mais, você não precisa ter essa preocupação, mas se você desejar sim comprar o modelo que foi homologado pela Anatel, eu vou lhe falar aqui agora. Para o iPhone 8 é o modelo A1905. E para o iPhone 8 Plus é o modelo 1897. Um detalhe que eu ia me esquecendo aqui, mas que eu preciso falar para você: agora, nesses novos modelos do iPhone 8 e o iPhone 8 Plus, as capacidades são de 64GB e também de 256GB. Marília, cadê o 128-32? Não existe mais. 64 e 256 em apenas três cores que eu falei lá no início do vídeo. Passadas todas essas informações sobre o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus, eu gostaria de deixar a minha opinião sobre o iPhone 7. Eu acredito que esse aparelho terá o melhor custo-benefício pensando em uma câmera excelente, uma tela maravilhosa, é um aparelho rápido e que não fica assim tão a desejar comparando com o iPhone 8. E falando em iPhone, o iOS 11 já está disponível. E para você saber as grandes novidades desse novo sistema operacional, faça o seguinte: acesse o site que está na descrição desse vídeo, cadastre o seu e-mail e assim você vai ter acesso a um e-book totalmente gratuito, recheado dessas grandes novidades. Por hoje é só e até a próxima!